Condições do mercado, link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Football Manager 2020 e 2021, Brasil Mundial, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense, a Chape Terror. Esse é o 18o episódio da nossa saga com a Chape. Bora lá! Hoje teremos jogos, aí vou dar mostrar aqui os jogos de hoje. Hoje teremos a continuação do campeonato catarinense aí, galera Hoje teremos jogos contra o Joinville Supercopa do Brasil aí contra o Flamengo Temos jogos contra o Metropolitano e Criciúma E também teremos jogos contra o Próspera aí, né? Esses são os jogos de hoje aí, do, do vídeo de hoje, beleza? E vamos lá, mano, vamos lá tá enfrentando o Joinville aí, que é clássico, hein, mano? Vamos tá vendo o time do Joinville aí tem o um time até interessante aí, mano, pra modo carreira Beleza, beleza, beleza e vamos lá, mano Vamos lá, a gente fizemos várias contratações aí estamos até bem no campeonato catarinense aí estamos em primeiro lugar aí com 13 pontos, né Tivemos 4 vitórias e um empate aí O artilheiro do campeonato é o Pedrinho do Criciúma Lourenço em segundo do Havaí O Diego do Joinville em terceiro O Edu do Brusque em quarto E o Gabriel Verão aí em, quarto, em quinto lugar aí Beleza, detentor do, do título aí do Campeonato Catarinense é a Chapecoense, né? Beleza, a maior goleada aí foi 5x0 no o Joinville e venceu o, o Ercírio Luiz. Beleza, e vamos lá, mano. Vamos lá, sem mais delongas aí, bora aí escalar o time aí no famoso 4x4-2 aí. O 4 4 2 da galera. O time que vai acabar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, é, Macalister, Roney e Gabriel Menino. Fabrício Ortega, Calegari... Derek e Kai... Kaique Melo. E João Paulo no gol. Beleza? você mais delonga, partiu! Estamos jogando em casa aí na Arena Condá aí pra 26 mil pessoas aí. Chapecoense, Joinville. Pra cima dele, Chape. Vamos lá até agora 0 a 0 aí. Tamo finalizando mais. E Fernandinho abre o placar pra Chapecoense aí! Fim de primeiro tempo aí. Vamos estar tá tirando o Macalister ali que tá... que tá um pouco cansado, né? Vamos estar tá colocando, deixa eu dar uma olhada aqui, o Ravanelli. Vamos estar tá colocando o Ravanelli ali no lugar do McAllister. Vamos também tirar o, o Gabriel Menino e colocar o, o Douglas Luiz. Beleza, na lateral o Ortega também vai sair, vai entrar o, o Ezequiel. Beleza, beleza, partiu o segundo tempo para cima dele, Chape! Começa o jogo pra Chape com esse João aí segundo tempo. Aí na arena com o Davambo, que vamos, Chape. Kaique Melo faz o segundo gol pra Chape. Pra cima dele, Chape. E é fim de jogo aí, galera. Vencemos por 2x0 o João Ville aí, mano. Mantemos a liderança aí do campeonato catarinense aí. Tivemos 68% de posse de bola, 25% de finalização, 20% de desarme, 21% de passes errados. Tivemos uma renda de 291 mil reais aí. Beleza, vamos tá avançando E agora é Supercopa do Brasil aí, galera Supercopa do Brasil aí contra o Flamengo Vamos dar uma olhada no time do Flamengo aí, mano Que tem o seu estrela aí, o Arrascaeta aí, mano Arrascaeta aí com 72 de força Beleza, não tem mais o... o Gabigol, né O Bruno Henrique ainda tá aqui, o Pedro também, né O Bruno Henrique aí é seu artilheiro, né Com 23 gols aí Beleza, e vamos lá, mano Vamos para cima do Flamengo aí, vamos com tudo, vamos estar tá escalando o time aí, mano. É Supercopa do Brasil, vamos lá, vamos ver se a gente consegue conquistar esse título aí para Chapecoense. O time que vai a pé é Pepe, Gabriel Verão, Isaac e McAllister, Rony e Gabriel Menino na volância, Francisco Ortega e Lucas Calegari na lateral, Sérgio Barretos e Kaique Melo na zaga e João Paulo no gol. Beleza, sem mais delongas, partiu. Começa o jogo para Flamengo e Chapecoense aí no Maracanã para 77 mil pessoas para cima dele, Chape. E o Pedro abre o placar pro Flamengo aí. Vamos ganhar, Chape. William não faz o segundo. Fim de primeiro tempo aí, vamos estar tá fazendo alterações aí. Vamos perdendo aí o jogo por 2x0 aí. Eu vou estar tá colocando o Douglas Luiz no lugar do Ronney. Beleza, vamos manter o mesmo elenco Deixa eu ver aqui, beleza, é isso mesmo Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos lá, vamos tentar diminuir aí, empatar aí para ir pros pênaltis, mano PP diminui pra Chapecoense aí Vamos que vamos, Chape Vamos lá, mais um golzinho Mais um golzinho Fim de jogo, galera Fim de jogo Aí o Flamengo se sagra Campeão da Super Copa do Brasil aí, mano Flamengo venceu por 2 a 1, um, gols de Pedro e Ilharão. PP diminuiu aí pra Chape, né? Tivemos 40%, 40 de posse de bola, 12 finalização, 14 desarmes e 14 passes errados. Beleza, perdemos, nem né? toda a gente pode ganhar. Parabéns aí ao Flamengo aí e aos torcedores do Flamengo aí pelo título. Beleza, vamos continuar. Não podemos ficar se lamentando aí, né, mano? Vamos ter jogo importante aí contra o Metropolitano aí. Vamos estar tá jogando contra o Metropolitano aí, vamos estar tá dando uma olhada no time do Metropolitano. É um time razoável, né, mano? É um time de terceira pra segunda divisão, ou pra quarta divisão, no caso, né? Mas vamos lá, mano. Vamos lá, os caras, tem dois caras aqui que estão se sobressaindo aqui, ó. O... o Velton e Yuri Martins, mano. Beleza, vamos lá. Vamos estar tá salvando aqui. E vamos lá, vamos estar tá pegando o Metropolitano aí, vamos escalar o time aqui. No famoso 4-4-2, o time que vai a campo hoje é Fernandinho, Gabriel, Verão no ataque, Isaac e no meio-campo, Ronei, Gabriel, menino de volante, Fabrício Ortega e Calegari na laterais, Derrick Kaique Melo na zaga e João Paulo no gol. Beleza, beleza? Sem mais delonga, partiu! Começa o jogo para Metropolitana e Chapecoense, o Elton abre o placar para o aí. Vamos ganhar, Chape, vamos lá, Chape. Pra cima deles, mano. Até agora o Metropolitano vai vencendo aí, vai surpreendendo o time da Chapecoense aí, mano. Fora de casa. Vou tirar o Isaac, vou estar tá colocando o Ravanelli aí pra jogo. Vamos estar tá também tirando o Roney e colocando o Douglas Luiz. Beleza? Vou manter. Não, vou tirar aqui o lateral. Vou tirar o lateral aqui e colocar o Ezequiel. Beleza? E vamos lá, mano. Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape. Começa o segundo tempo pra Metropolitano de Chapecoense aí no estádio do Sesc. Vamos ganhar, Chape. Vamos lá, mas pelo menos um empate fora de casa, mano. Boa! Fernandinho empata o jogo aí, mano. Boa. Melhor que nada, né, mano? Um empate contra o Metropolitana aí. Alguma coisa está errada, né? No elenco, né? Um empate assim, mano. Vamos tá dando uma olhada no campeonato Catarinense aqui A Chapecoense mantém a liderança aí com 17 pontos ganhos O Joinville vem em segundo com 15 Criciúma em terceiro com 14 E o Metropolitano em quarto com 14 pontos ganhos Pedrinho mantém a art artilharia aí do campeonato aí E beleza, vamos tá avançando aí Tá aí o leilão de jogadores, vamos continuar Beleza, agora temos mais um clássico, né? Contra o Criciúma aí, que é o terceiro colocado aí Tá aí o time do Criciúma, é um time interessante, né? Criciúma aí tem uma, como que se pode dizer, tem uma tradição aí no, no futebol brasileiro, né? Vamos lá, vamos estar tá salvando aqui. Vamos estar tá enfrentando o Criciúma aí. Vamos estar tá enfrentando o Criciúma, vambora. vamos embora. Vamos estar escalando o time aqui no famoso 4-4-2. Beleza, o time que vai a campo é PP, Gabriel Verão, Isaac, Macalister, Ronney e Gabriel Menino. Ortega e Calegari. Sérgio Barreto e... Kaique Melo, no gol, João Paulo. Sem mais delonga, partiu. Começa o jogo pra Chapecoense e Criciúma aí na Arena Conta pra cima dele, Chape. Até agora 0-0 no primeiro tempo. Vamos que vamos, Chape. Aquele gol, mano. Vamos fazer aquele gol. Eita, o time parou de fazer gol aí, mano. O time tá começando a preocupar. O time parou de fazer gol. Vamos fazer aqui alterações aqui. Fazer a substituição. Vamos colocar o, o Ezequiel aqui pra jogo. Beleza, vou tirar o PP e colocar o Fernandinho. Cadê o Fernandinho? Vamos botar o Fernandinho pra jogo? Vamos lá, partiu o segundo tempo pra cima dele, Chap! Começa o jogo aí! E o Kaique Melo abre o placar e o Ronney é expulso. Ronney é expulso aí, mano. Vamos tá vendo aqui um volante. Deixa eu ver. Nenhum dos dois faz volante, né, mano? Eu vou atrasar um pouco o Isaac. Vou colocar o Macalester centralizado. Vou atrasar um pouco o Fernandinho. E beleza, partiu aí. Vamos lá, até agora 1 um a 0 Chapecoense em cima do Criciúma aí. Vamos que vamos Chape, vai se aproximando e Pedrinho, empate o jogo pro Criciúma no finalzinho aos 43 minutos. E com esse empate tivemos 63% de posse de bola, 23 finalização, de 21 de desarme, 21 passos errados. É, mano, a Chapecoense não vem bem no Campeonato Catarinense aí, mano. O Joinville perdeu pro Figueirense aí, vamos ver como é que ficou a classificação aí do Campeonato Estadual aí. Catar a Chapecoense mantém a liderança com 18 pontos Avaí em segundo com 16 Joinville em terceiro com 15 E Uma em quarto com 15 pontos ganho Pedrinho aí, artilheiro absoluto aí Fez o gol aí do empate aí contra a Chapecoense Beleza, vamos tá avançando aqui Agora teremos jogos contra o Próspera aí Que é o nono colocado aí no Campeonato Catarinense Tá aí o time do Próspera aí Vamos lá, vamos tá salvando Vamos estar enfrentando o Próspera aí. Vamos estar escalando o time do famoso 4-4-2. Beleza, beleza. O time que vai a campo é PP, Gabriel, Verão, Isaac e Macalester. Gabriel, Menino e Douglas Luiz. Ortega e Calegari na lateral. Derek, Kaique Melo na zaga. E João Paulo no gol. Beleza, beleza. você mais delongas, partiu. Pra cima dele, Chape. Fora de casa aí. Vamos lá contra o Próspera. Nada mais que a vitória, mano O time não tá jogando muito bem aí Não vem muito bem aí no... No campeonato catarinense aí Fim de papo pro primeiro tempo Tô começando a me preocupar aí com o elenco, mano Algo não está certo Vamos tá colocando o Ravanelli ali no lugar do McAllister Vamos tirar o PP e colocar o Fernandinho no, o Fernandinho no lugar Beleza, vamos tá tirando o Calegari e colocar o Ezequiel O Ezequiel, Beleza Partiu o segundo tempo, pra cima dele É pênalti pro Próspera Aí não hein juiz Aí não hein juiz Tenta uma cavadinha, bateu perfeição Gol do Próspera E Chapecoense parou de jogar bola Simplesmente a Chape Para de jogar futebol Nesse vídeo de hoje 1x0 Próspera aí Fim de jogo Chapecoense Episódio pra esquecer né? O time não fez mais gol, parou, o time parou, literalmente. O time parou de jogar bola. O Póspera venceu por 1 a 0 um gol de pênalti aí, gol do Eduardo. Tivemos 56, 57% de posse de bola, 19 de finalização, 17 de desarme e 17 de passes errados. É, galera, o fantasma está solta. E a zebra também. Vamos ver aqui, com isso tudo depois desse episódio catastrófico aí, da Chapecoense, o Havaí assume a liderança aí do campeonato catarinense, aí com 19 pontos ganhos. Joinville fica em segundo com 18. Chapecoense em terceiro com 18 pontos ganhos. Cris uma em quarto com 15. Galera, a gente perdeu pro Próspera, que é o oitavo colocado do campeonato catarinense. Algo não está certo. Tô pensando em mudar a tática aqui, mano. E beleza, vamos tá avançando. Eu acho que a tática tem que mudar, hein. O time parou de fazer gol. Algo não está certo. Vamos estar salvando aqui. E beleza, galera. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo notificações. Passe no nosso canais parceiro. Link na descrição. E tamo junto. Valeu, galera. Falou. E fui pra cima dele, chá. Falou. <risos>